Gabriel já trouxe ali a caminhonete de é, cana? Bom dia, Chico! Cana? Acho que é lapiê esse aqui. Napier, lapier, lapier. Vê lá como é que fala direito. Olha aqui. Ô Gabriel! Ô Gabriel! Não, ele pulou já. Isso aqui é na piê? Não, não corta aí não, Chico. Hã? Ah? Isso aqui é na piê? É na piê? Olha que esse galinha é bonito. Franga, né? Franga, frango. Vamos escutando um bichinho ali. Que legal! Né? Toma da outra e no fim ninguém come. Vou mostrar mais algumas coisas. E tem mais na piel reservado aqui, estocado. os porcos que nós já mostramos outro dia ele tem mais galinha quer ver? vamos ver se tem mesmo ainda tem deixa eu subir aqui olha lá tem um buraquinho lá ó, que elas saem para comer capim do outro lado, ai que coisa gostosa gente, é a vida da roça, delícia, delícia, a vida da roça é a minha vida, é o que está dentro de mim, não estou é, vivendo ainda, mas estou vivenciando, Digo isso porque não estou na roça Morando naquilo que é meu Mas, tendo a oportunidade de estar nos sítios dos amigos Já é grande coisa que tem um pé de limão Carregadinho Olha que coisa mais linda Olhando essas maravilhas da roça, gente Isso mexe com a minha alma Verem. Olha o porcão, veio dar boas-vindas Oi Você é um porco ou uma porca? Oi, tudo bem? Ai, deve estar muito gostoso sua comida aí A galinha botou ali. Dizem que a galinha que canta é dona dos ovos. Quiser eu achar onde ela botou. Vamos ver se é aqui. Espera, espera. Ó, vem. Que bonitinho. Vem assim. Se, não morde o, minha mão. Senta né? aí, e senta. Senta, Mesmo não morde minha assim? mão. Não é pra morder minha mão, hein? Se morder, vai apanhar. Ô fala aí que esse cachorro foi <risos> é abandonado. Nem sabe parece o não, não, não, não, não, não, não. Dona Nelly tá falando que esse cachorro foi abandonado. Mas já foi abandonado, deram um nome pra ele agora. E já estão cuidando desse. Você acha que vai querer ir embora, dona, é o dona Nelly? Bentão, aqui, é o esse é o Bento. Ei, bem cuidado desse é, ele jeito Ele tá recebendo carinho aqui tava, sei, tava abandonado, cheio de carrapato Cheio de espindio-lis deram... um para o boca. É, cheio de espindio-lis, de um foi der um trato No cachorro, vai querer ir embora daqui desse, desse, desse. Desse. E ele desse. gosta mesmo, olha lá desse. Vem, Bento, aqui vai. Vem aqui, Bento Ele gosta Bento. do Mauri mesmo, né? Gosta, gosta do Mauri Que coisa, né? <risos> <risos> Imagina desse aí, imagina desse. Uma tava parte. cheio de bicheira aqui na boca. aqui. Ó. Abre a boca aqui pra nós ver. Aqui assim ó, aqui. Vem aqui, quietinho. Ó, abre a boca, abre. Aqui quietinho pra nós ver. Aqui assim esse assim, hum. tá tudo cheio de bicheira aqui assim ó. E agora curadinho, bonitinho, Falou você tudo. acha que vai querer ir embora? Não. Vai nada. Tomou acho que cinco injeções já. Então. Ai, é, mas gosta. Gosta tanto que até incomoda, né? Incomoda. Tem que amarrar. Então <risos> Tem que amarrar, senão vocês não, se não trabalham. É. Certo. E certo. esse aqui, qual é o nome dele? Pirulito? pirulito. Esse é o Pirulito. O Pirulito foi enfrentar Ai, uma pior. capivara. Vem cá, Vem. Vem cá, Pirulito. Vem cá, Pirulito. Vem cá, Pirulito. Ah, ele correu. Quero contar a história dele, mas não deixa. Ele foi enfrentar a capivara. A capivara levou metade da boca dele fora. Tem, é. Tem, é. Isso, né? Gente, apesar de que eu sei que vocês conhecem... A propriedade do seu João e da Dona Nelly. Mas eu quero... Nesse momento mostrar... Que... O lugar aqui continua lindo, porém devido estar seco demais, porque não tem chuva... Infelizmente está assim, ó. Nós precisávamos de água, meu Deus, aqui tem que cair água, a roça precisa de água. Sem água na roça a coisa fica difícil. Essa é a verdade. Aí tem um barulhinho ali, deixa eu ver o que está acontecendo. Ai, ah, gente. O filhote de um canarinho. Eu duré conseguir ver nesse pé de pé de cabra. Ah, estou tô vendo, tô estou vendo, tô vendo, tô vendo. Deixa eu ver se eu consigo focar. Consegui. Eilo ou Eila. É, negócio dia e lá. é um filhotinho que tá pedindo comida pra mãe. Só que a mãe saiu. Deve ter ido buscar comida para esse meninão aí, ó. Que bonitinho, ó. Fazendo uma limpeza no corpo, nas penas, olha lá. Calma, que tranquilidade, né? Deixa eu ver se eu acho a mãe agora. Achei o pai. Quer dizer, achei, mas já foi embora. Cadê o papai dele? Olha lá o pai dele ali, ó. Eu sei por conta das cores das penas. Olha que bonitinho, Esse é o pai, a mãe deve estar por aí procurando comida, pro Filhotinho. É um casal tá cuidando do meninão. Que gracinha olha lá. Ainda bem que a lei protege esse passarinho agora não pode mais vender, né? Como antes. E só achar a mãe agora. Agora que eu consegui achar a mãe, gente, Minha mãe não está nem com a molecada não, estão pedindo comida, ela tá ali de boa. Se limpando também, ela é menos colorida que o macho. E como sempre, na roça, opa, faz isso não. A gente tem. Ah, ela. Ela, ela, ela ou ele bicou. Bicou a, a outra. O cachorro veio dá pegadinha nela também. Deixa eu ver, que tem mais galinha por aqui. Tá escondida por aí. Ô pirulito! Meus amigos, uma vez um pregador disse que o amor conquista tudo, né? Esse animal aqui, ó, dá pra poder ver que ele é dócil. Se não fosse dócil, eu não estaria passando a mão. Só que ele estava num canto e eu fui fazer um carinho nele, ele não gostou, não. Ele levantou, deu aquela arrepiada assim. Aí eu falei: Vou conquistar você devagarzinho, não vou ter pressa. Até que eu fui chegando, e nunca se dá a mão com a palma voltada para o animal, sempre com a costa da mão. Aí ele sentiu meu cheiro. Aí eu passei a mão nele e fui embora. Mas isso porque você não tem medo, porque eu nem com as costas da mão eu vou. Não, mas você não pode demonstrar medo, senão o animal consegue se sentir. Aí eu passei por ele, fiz um carinho de leve fui embora. Aí voltei, fiz outro carinho de leve também. E ele é meio, meio assim, agora, ó. Tá vendo? Como é que é? O amor conquista as feras. E é, tem jeito de ser caçador. Bonito que só ele, ó. Agora tem outro aqui, tadinho, ó. Tá aqui, olhando. Esse aqui é o Baruque. É o Baruque. Esse o Baruc, aqui eu não sei o, o nome já dele. O é Baruque já é mais dócil. O Baruque já é mais dócil. O Baruque já é mais, mais singelo. Eu conquistei o Baruque já faz tempo também. Só que o Baruque é daquele gosta de ficar lambendo, sabe? E eu não sou muito chegado em lambida de cachorro, não. Aí, ó. E o Baruque, ele é meio, sabe o que gente? Ele é meio encrenqueiro. Ele é meio encrenqueiro. Ele não pode... Eu tô acariciando aqui, ó, ó, ó. Ele é ciumento. Ele é muito ciumento. Ó, vai, deixa Baruque. ele quieto, Baruque. Deixa ele quieto. Não, não vai, não vai, não vai brigar com ele, não. Não vai brigar com ele não. Tá bom? Tá, abaixa aqui. Baixa. Não, não. Senta, senta. Senta, senta, senta, Baruque. Não sou um bom treinador não, senta. Vamos pegar esse pé de cabo, senão eu vou acabar esquecendo. Não! não Baruque. Baruque. Não, Baruque. Baruque. Não, Baruque! Mas eu vou falar, viu? <risos> Tá vendo aqui? Ele é ali igual de encrenca. <risos> Deixa aqui é, agora, <risos> <risos> Estamos voltando para nossa casa. Não conseguimos terminar tudo que tem que fazer na Dona Nelly, mas deixamos já bem adiantado. Aos pouquinho, nós vamos chegando a finalizar aquilo que ela tanto precisa. Então, estou gravando agora para mostrar para vocês a nossa volta para casa. Um pedacinho só, também, né? E é assim que Deus preparar. Nós vamos retornar para fazer mais um trabalhozinho aí do seu João para dona Nelly, que são merecedores de todo o nosso carinho. E tá seco, viu pessoal? Tá seco, Eu acho que por aí também tá seco, né? Tá precisando de chuva. Essa terra nossa tá clamando por água. nem diz o caipira, meus lá meus beijos, meus beijos, tá até seco. É meus beijos Vou limpar o carro e aqui quando o tempo tá normal isso aqui é lindo, é um verde fora de série mas uma coisa eu falo, gente igual o estado de Minas Gerais, pra mim particularmente não tem, viu eu amo esse estado aí de um tanto só Deus sabe Madalena se que ama mais do que eu. Chegamos na cidade e quando a gente chega na cidade também começam as preocupações, né? A cidade tem outra realidade? É, outro clima, outro jeito. Cidade grande, igual a primeira é. Pessoal da Guarda Civil Mas é, não conheceu o motorista lá O, o guarda de carro você vai ser aposentado já? Aí, trabalhando? trabalhando É Ronda é, é, Municipal É Ronda Municipal Ronda é, Municipal Ronda Municipal Ronda Municipal do Veneiro O lá, Madalena, ele trabalhava na câmara comigo, aí um dia ele foi sair, né, na perseguição de um, uns camaradinhos lá, que ligaram lá e saiu. Porque ele saiu com a moto, a moto era nova, a moto era nova e alta, e ele estranhou ela. Ele saiu, ele não deu conta de fazer uma curva, caiu dentro do rio. Aí perdeu a arma, perdeu... Ele não machucou não. Não, ele caminho do rio mesmo, o rio tá tudo. Depois, depois ele ficou andando risada, né? Só via um sarro nele. Porque ele foi um cara cheiroso, né? A pessoa Tem... nem viu, né? A pessoa nem viu. Viu? Tá paradinho lá?